Esse né, galinho esse fica galinho. pagando aí, mas ele é mó. Maior... Cadê o galinho? Pagando do quê? Pagando de carrasco. O galinho pagando de carrasco, mas ele é mó amorzinho, né, mano? Ah, todo fofinho. Todo, todo fofo, galinho. Esse, olha o galinho, nossa, que fofinho. Vontade de botar aí num potinho cheio de milho lá pra ficar alimentando o galinho. Fica <risos> atacando milho assim. Pior que dá uma vontade de dar umas bitoca mesmo, galinho. Oi, Manu, tudo bem? fala galinho. Falando do seu aqui agora, você chegou a ouvir, galinho? Gostaria de me dar uns beijos. Eu falei que tá dando vontade de dar umas também. Eita, até arrepiou aqui. Ah, boa tarde, Desica, boa tarde, Marquinho, boa tarde, chat, boa tarde a todo mundo nesse dia maravilhoso e lindo, né? Confesso que hoje, Galin, quase que a preguiça puxou meu pé, Galin. quase, mano. Mas eu já dei logo dois jabs nela assim e falei, não, hoje não, preguiça, hoje não. Hoje não, né? E viu, você não zerou os outros mapas ainda. Então é, nunca dá você nem joguei, jogar é, também, nunca tá nem joguei os outros, mano. E, mano, tem um mapa lá do... Como que é que se chama casa de louco mesmo? Hospício. Manicongo? Manicômio? É, o Manicômio. <risos> Manicongo é né? Manicongo é né outra parada. <risos> Manicongo que Não. nossa, aquele lá dá mais medo que o da aranha, hein, velho. Quem Ai, já pô, jogou aí do pás chat pás sabe, é né? Pás. Rapaz, pergunta a rapaziada pra você ver. Criolo, será? Não, pô. É um rapper. Como é que tá aí nas partidas hoje, Marquinhos? Só vitória? Só vitória, mano. Na jungle ganhei todas. Subi e perdi. Nessa gracinha retido. já. Dá uma exclamação elo pra nós, pra confirmar. Sim. Tem que pegar a challenge aqui logo, né, Galinho? tá ficando sem moral já, mano. Você tá ficando... É sem tempo, né? Sem Mas moral não, Marquinhos. Acabar. Por que sem tempo? Porque a season vai acabar mês que vem, Ô, Galinho, verdade, tá bom. Ah, do Galinho. Como que eu vou saber se que você vai dar sub? Confia, pai, confia. Quem então, é fiel não, da live fala eu, só quem é Galinha. fiel fala eu. Só quem é fiel e vai acordar. É pra amanhã, aí, aí, Perdi seu almoço, o que você comeu hoje, Marquinhos? Mano, arroz, estrogonofe, feijão por cima do estrogonofe, beleza? Batata palha, alface, tomate e um suco de tangerina. Estrogonofe, segunda-feira é coisa de rico, né, pai? É, Abençoado, é. né, final. E eu na minha eu carne moída com é mandioca. Porra, carne moída tá maluco, filho. é o meu predileto. Papai, gosta muito de carne e moída. E eu na minha carne muito. moída com mandioca, como se fosse ruim, né? É, ah, é. você é. mora no ah, Canadá, cala a boca, <risos> mano. Olha o cara, você Chum, nem sabe de ser é carne moída. Aí pra você carne moída é hambúrguer de... de picanha. Olha o cara, mano. Ai, ai. Ó, pra provar que eu não vou estar de brincadeira amanhã, vou dar uns subs agora aqui. Duvido. Quem duvido. quer sub, fala eu. Quem quer fala sub, eu, Fala família. eu, família, fala eu, galera. Fala eu pro galinho. Duvido. Eu duvido. Eu. Caraca, tá, tá caindo, tá caindo. Mas eu só vi a cabecinha, <risos> velho. Tá, pô, Valeu, Galinho. Obrigadão pelos 5 subsões de presente Nossa, com a gente aí, meu só príncipe. Deus. Só agradece o apoio, Galinho. Pô, eu ia imitar Caraca, um Galinho. Como galinho. que eu imito um Galinho? Porra, só me acigaram. Deu mó ruim aqui agora. Tava mó bom o jogo agora. Deu mó ruim, velho. Fiquei fazendo até uma... O bom é que é. quando entra eu e o Dezika você fica distraído e começa a fidar, né? Isso que eu gosto. Não, De não. Tirar sua atenção. Mas não, parece que eu jogo bem, velho. Com vocês aí, sem maldade. Porque Pô, aí eu. É essa, não sei, velho. Né? Parece que eu. Sei lá. Eu ganhei um sub do Dezika, Eziel. Dá-lhe, Eziel. dá Eziel. Sincero. Ah, mano, esse esse, esse esse cara tá me tirando já, mano, esse, esse eco aqui, mano, na moral. Doideira, né, Garim? Se liga, eu tenho 5 eu tenho kills, o Eco tem duas, mas ele já tem item fechado, e eu não. Por quê? Consegue explicar? Porque ele pegou um shut down em mim ali de quase mil, mano. Só que eu também fechei a bota, né, agora que eu fui lembrar. Pra cada um que o Dezica der, eu vou dar 2. cada Duvido, um que o der, eu vou dar dois. Não pode dar 10 aí, Garim. Pode Valeu, dez, Desica. Então... Obrigadão pelos 5 subsões de presente com a gente no canal aí, meu príncipe. Só agradece a goiaba, filhão. Coisa linda é coisa boa, pode, benção. Pode dar 10, Galinho. Pode dar 10. Mas eu só. Passa eu, eu assim, então, paizão. paizão. Passa! Caralho, Galinho, você mandou é 10, 10. paizinho! Paizão. Tá de graça, hein, Galil? Passa, passa. Valeu, Gali. Obrigadão pelos 10 subsões de presente com a gente no canal aí também, meu relíquia. Só agradece Ai, o 20 granulado, pai. É né? Dá 21, tá de boa, tá de boa. Ah, tá. Vou ficar. <risos> Tá vendo quem galera, é que continua a, do a briga fogo, né? aí Continua a briga os dois aí, ó Quer dizer, amanhã abre que horas? Galera, amanhã eu vou abrir a live cedo, tá? Vai ser tipo 8h50 8h30, vamos vendo flasha mesmo ah, A galera mesmo, falou, aí, falou pra você fazer a churelia é, Deus, Parou com cetina Parou com cetina? Né? Que é, queria só falar pra rapaziada E vai que sei lá, alguém tem uma dica, né mano Dica boa Fazer lavagem Tá foda, pai, tô gravidinho tem a é Xuxa sério, lá, mano. Faz a Xuxa. Faz Como lavagem, é? mano. Mó da hora. Como é que faz isso aí? Ô, oh, pior, galinho. Você tem que ir no médico, velho. Ou, ou toma um laxante. foda no médico. Ah! Aí é, é de graça. É, é. Toma um laxante, velho. Vai lá. Pede aí, velho. Tem farmácia no aplicativo? Pede um laxante aí. Quero ver se você não vai soltar. É soldado, sério, galinho. Né? É perigoso você explodir, é mano. É perigoso mesmo, mano. <risos> Não explodir, mano, mas dá explodir. pra dar explodi um negócio aí, cor... velho. Cuidado, Vai gente. dar uma infeccionada, vai dar uma infeccionada. Sim, não, óbvio, Chanta não. Triste, gosto nada. Pintinho, que ele nunca comi. Com... Manda um pra esse cara, Galinho, que falou que nunca comeu. Valeu, querido. Obrigadão pelos bits com, a... <risos> com a gente aí também, meu lindo. é esse aí, Galinho, o que é isso aí? Cara, Não folgado? Nada, folgado. O cara mano. falou pra você isso. tomar leite de magnésio, Galinho. Pra cagar. Boa tarde, Quem Luiz. que é o magnésio? Boa, Boa tarde, tarde Delta. O guerreiro mandou no Donate aqui: falou cor de é mesmo de é o leite magnésio. de magnésio. Ah, dá! O magnésio é ele? <risos> e aí, galera? Prazer, magnésio. Prazer. manda pra ele. Nossa, Galinho, eu acho que eu tô, eu tô me sentindo. Você tá estufado aí assim agora, Galinho? Pior que, pior que não tô, não, tô mó em paz, tá ligado? Tá isso em que paz? me incomoda. Não, então Ué, isso? Deve putz. tá parecendo. Parecendo um ca. O cara deve estar <risos> tá igual um camelo, <risos> mano. Corcova na barriga, né? Mano? O peito tá reto assim, a barriga faz, um, faz um, uma montanha assim. Ô, legal Cheio conversar com os meninos, velho. <risos> Climazinho gostoso, né, galera? Nós ouvimos um pagode de descida. Né? Vamos ali, dá pra ir, Baron. Mano, se eu. Mano, tipo assim, Galin, quando eu acordo, mano, se eu tomo um pouquinho de água que ficou de ontem, mano, já me dá vontade de cagar, mano. É só eu tomar água, velho. Eu tomo a água, mano. Aí, tipo, o que eu comi ontem já solto cedo. Mano, ninguém Mas quer vir fazer que isso você aqui. Você toma mano? água e caga cocô? o cara... Mano... O cara transforma Não, não... porque eu jantei, pô, pô. Eu não caguei a janta, entendeu? Marquinhos, se ah. ficar sozinho num deserto pra passar fome nunca. <risos> Que isso, pô! Já te deu alguma vontade alguma vez na hora do rank? Não. Ah, poucos ranks, né, Galinho? Ah, tá, Marquinhos. Tá em cima de mim, Marquinhos. Que Tô falando. Assunto, merda, mandado. Literalmente. <risos> o, o cara mandou, mandou ele um pra, pra mim, bravo. fumou um cigarro. Caralho! É, eu tem isso esse... aí! o cara quer que eu fume pra caralho. É, tem uns que quando eu pito um <risos> negocinho, os caras... paier cigarro, sei lá, fumo, os caras cagam mesmo, mano. Seu olhar é doce. Por que, que esse cara não tá é abrindo doce. mais live, velho? Tá rico. Esse cara tá na pegada da facô. Galinho, toma café mais suco de laranja. Café mais, café suco, mais suco de laranja, é ó, o Tronic. Manda... Ô, Galinho, mandaram aqui. É. Café mais suco de laranja pra tu, de teste. Mas a galera tem muita dica no, no chat, É, né, mano, é. Tem, de aí, tem de tudo aí, Tem de tudo, mano. A galera aqui é boa, pô. Meu Deus do céu, mas o bagulho do Thiago ali agora me deixou com medo, pai. Você que o Thiago mandou. É só procurar o médico que essa porra pode ter sido apendicite. <risos> se essa <risos> não romper, você laxante, vai sofrer de sepsis e vai virar óbito. Não um brinque com isso. Vai, mano. Vai, tá sei, Os caras querem que faz o salve do laxante, mano. Quem que sei, sei galera. Depois olha esse vídeo em homenagem ao Galinho. Mandaram um vídeo em sua homenagem, <risos> uh, que isso. Olha o tanto que a galera gosta do C, Gali Olha o tanto que a galera gosta do C Que estão me dando dinheiro pra ficar mandando recado pro C, mano De tanto que a galera tá gostando de você mano Obrigadão ah, tá aí, galera É sério, é sério, um recado desse <risos> ah, <sério. risos> Tão me dando dinheiro <risos> pra falar pro você? É, ué, tão mandando <risos> donete, é. é fui sincero aqui, tá ligado? <risos>